Olá, muito bom dia, bem-vindos a mais um workshop da casa aqui no Nova Merlin. Eu sou a Joana e não sei como é que está aí na vossa casa, mas aqui cheira mesmo a Natal. E como na próxima semana, pela tradição, é a altura de montarmos a nossa árvore natal, convidámos a nossa querida Margarida Lopes para nos trazer dois projetos de aves natal ecológicas maravilhosas e modernas, certo? Olá Margarida. Exatamente. Olá Bem Joana. Bem-vinda mais uma oh, vez. Obrigada mais uma vez e para todos também um beijinho. E vou iniciar realmente este workshop especial, que é Natal, cheira a Natal, dá vontade de fazer coisas, Exatamente. decorar a casa, para recebermos a nossos amigos, familiares, mais próximos. Mais próximos. Uh, este ano um pouco diferente, mas contudo não vamos deixar de fazer não vamos coisas, a casa. vamos ter projetos giros em que a família toda vai poder participar, fazer, aproveitar os fins de semana, que pouca coisa podemos fazer. Há muitas ideias e, e então uh, aqui está a nossa decoração. Então, aqui está. Uh, e vamos dar início então um, com, a vamos começar com a primeira com projeto. Árvore. Este primeiro projeto, Joana, é esta árvore natal que está uhum. feita e aqui vou uh, então ajudar a, a entenderem como é que se faz, quais são os materiais que eu usei para fazer esta árvore natal. Uh, é uma árvore natal bastante simples, ela pode original. ser pendurada, é original, é, é, dá para fazer uh, com vários uh, materiais, mas eu usei, vou começar, portanto, usei uh, durante o ano, fui uh, guardando alguns uh, tubos de, do meu trabalho, uns mais largos, uns mais pequenos, portanto, acabei por juntar e e então pronto fiquei com a matéria para construir uma árvore natal assim de repente guardo as matérias todas e depois invento qualquer cartão. coisa para fazer pronto. com elas então vou dar início e a árvore natal pode ser pintada com qualquer cor okay. eu, eu optei por o branco podemos pintar encarnado verde o que quiserem portanto inicialmente é mais fácil fazer uma pintura logo na no cartão no tubo completo portanto pinto os tubos todos Preparo os estudos todos. todos. Com que tinta? Uh, eu usei esta tinta hum, branca da Robia Lacte, portanto okay. é uma tinta que dá, dá qualquer para. Qualquer tinta acrílica. Qualquer tinta acrílica, tanto dá para pintar uh, uh, o, o cartão, o papel. E então pintei todos e depois a seguir uh, o que é que eu faço? Uh, fiz uma medida. Qual portanto, é a medida? Fiz uma medida de 8 cm. Pronto, para dar uma certa profundidade também uhum. para se quiser meter coisas cá dentro não ficar muito, muito estreitinho. Okay. Então usei para corte um, a, nosso, a nossa o nosso que sempre, sempre, a a caixa, nossa de caixa de que sempre dá jeito para tudo. Portanto marquei nele todo os 8 cm e claro. aí comecei a cortar tudo. É importante o, o serrote ser, estar bem enfiado para o cartão? É, é importante o serrote estar bem enfiado. E com um bocadinho de paciência, Porquê? Porque isto é cartão e tem tendência, e tem tendência a esfarlar um bocadinho. Um e quando isso acontece também não é problema porque depois a seguir, já vou explicar, uh, temos as lixas -te portanto, uh, em que uh, passa-se uma lixa. Portanto, eu fiz o corte, fiz os cortes todos uh, e pintei só por fora. Quantas bolinhas? Desculpa lá, não tens ideia, quantas e, bolinhas? Olha, por acaso não, tenho não, ideia, não contei, mas olha, okay. cortei imensas. Ainda por cima, ainda, ainda sobraram, sobraram. portanto, que cortar okay. uh, tubo. Então, pronto, por dentro ele tem a cor do tubo, não é? Quando eu corto, elas vão ficar todas assim. Aqui podemos usar realmente outras cores também, uhum. também fica giro. E depois de fazer os cortes todos, passa então à fase seguinte, que é lixar, portanto, eu tenho que okay. lixar porque ela fica com estas arestas e okay. pronto, para dar um ar mais, aqui mas já esta está. Esta já é uma acabada. Esta já é uma acabada, portanto, dá um ar mais perfeito porque ele, ele acaba por ficar todo assim esfarelado. E é preciso retocar a pintura depois? É. Pronto. Uh, eu fiz assim, depois da montagem também podemos fazer um retoque ah, na pintura, mas isso é depois. Entretanto... Eu já lixei tudo, já tenho tudo preparado, o que é que eu faço? Então, antes de começar a juntar, e agora vou explicar como é que eu fiz, uh, pego também outra vez na tinta e aqui por dentro é mais fácil nós pintarmos quando ainda temos peça a peça, uhum. do que depois quando já temos o todo, dá, dá muito mais trabalho e não é, não é tão okay. confortável. Portanto, aqui, e lá está mais uma vez, a cor é o que quiserem. Portanto, eu escolhi branco. Fizeste um efeito é, tipo é, de exato nesse que era tapei completamente o cartão também para dar um ar mais natural mas se a pessoa quiser pintava encarnado ou, ou verde ou, o que quiser que ou quis branco opaco pintado. não interessa pronto okay. depois de ter tudo pintado então sim eu arrumo tudo que é tintas deixo secar e passo então à montagem a montagem também é algo que não é difícil eu optei por ter uma bancada hoje, aqui não tenho uma bancada tão grande, mas, mas tenho o suficiente para dar a ideia de como é que eu faço. Portanto, Vai. acabei por ter duas destas ripas que eu tenho lá em casa, lá na oficina. Ah, Ou seja, tens de ter uma base grande o pronto, suficiente tenho para... Tenho de ter uma base grande o suficiente para para, para... para quê? Para eu começar a orientar o meu trabalho, não é? Uhum. Digamos que... É importante uma coisa, é termos vários tamanhos e é importante termos tamanhos pequenos, porque os tamanhos pequenos vão -nos ajudam a preencher as no nossos espaços. E aqui hum, começo logo a direcionar o meu trabalho. Uh, vou chegar mais para aqui. Pronto. Este tamanho é um tamanho que pode ser o que eu quiser, não é? Pode ser maior, pode ser Exato. mais pequena, pronto. Uh, e então eu começo a ver até onde eu quero a minha árvore natal. Uhum. Esta acabou por ficar um bocadinho um metro e meio, quase um metro e meio, mais ou menos, uh, bastante larga, mas posso fazer uma coisa mais pequena, portanto, uh, seja, aí também verdade, lá está, fazer aquilo... é aleatória, o que a pessoa quiser. Tendo esta parte feita, uh, temos o um segundo passo, que é o quê? É juntar Unir as, é as... unir as nossas, uh, as, os nossos tubos, uhum. para que eles fiquem bem presos, porque uh, embora seja cartão, isto tudo tem um certo tem peso. peso, tem um peso, pronto, okay. convém que eles fiquem. Então a melhor opção, Joana, estive a fazer ali um estudo, uh, comecei por Volta. colar, mas a cola não resultou, porque o peso realmente depois fazia com que ela se desagregasse. Depois, depois ela fica suspensa? Sim. então comecei algum... a pensar que a melhor forma seria mesmo usar um agrafador, okay. que é algo que é fácil e... Não despares para aqui. Não, pô. não vou disparar. <risos> <risos> um, e que, como já vês aqui, portanto, ele está consegue? preso. está preso, não se consegue ver com a câmera. E não, não, não, pronto, eu vou fazer agora aqui, também para verem. Pronto, aqui Bem. eu vou começar... E depois, claro, que aqui vou ter que andar sempre com a árvore toda atrás de mim, não é? Mas é isso que eu tinha perguntado, tu tens a... Um, portanto, fizeste aquela, estu, aquela, aquele guia. Sim, o guia. Tens as bolinhas e vais tirando uma a uma e montando, não, não eu vou perder o... Sim, vou começar, mas depois também vou pondo e vou vendo, vou, posso mover, ah, posso mover, posso um, um, um mover, um posso mover de um lado para o outro. Pronto, e então aqui tenho um, esta é a forma que eu usei melhor, portanto, é juntar aqui... E... já está. Pronto. Fácil, Margarida. O que é que eu faço para que isto fique com alguma segurança, porque o peso depois, como eu disse, é bastante, eu dou dos dois lados. Okay. Pronto, acabo por fazer um agrafo dos dois lados, ele fica-me completamente agrafado e então aqui vou juntando. Isto é um puzzle, é giro, porque okay. uh, temos que arranjar sempre a melhor maneira pois porque aqui não consegues pôr. Não, porque, por exemplo, esta é muito pequena, não me cabe aqui, portanto, eu tenho que fazer forma de virar o trabalho e ir agrafando. Pronto. Okay. E vou seguindo, portanto, é fácil, é uma coisa que tu vais seguindo o teu trabalho. Pronto. Agora, por exemplo, eu estava a ver que fica aqui alguns, tinhas aqui uns de fora. Ah, isto. Que depois consegue. Uh, ah, for, exato. Uh... Depois não, temos. Embora este depois vá, vá estar junto com o outro, quando o agrafo sai, o que nós a temos que grande. fazer é, é, para também não nos aleijarmos, é baixar uh, um, okay, tanto, as alicate. pontinhas com alicate e vai-se baixando, até porque depois quando se nós estivermos aqui a mexer é chato para podermos uh, alejar. Uh, e então, é super fácil, portanto depois do corte vamos construindo a nossa árvore e aqui, imagina que eu já tinha aqui o início da minha árvore, aqui já tenho que andar com esta parte, portanto há uma determinada altura que já não podes, tens ter a, a suspensa e vais ter que virar um bocadinho aqui a mão do trabalho, portanto vais... Vais ter pois que. Vai é como o jogo de computador, não é? Os níveis é. vão, vão, se, vão subir. Vão subindo. Vai dificultando um bocadinho. Mas é fácil porque este, este por acaso até. Pronto, lá está. Okay. Está tudo preso já. Pronto, isto acaba por. Vai indo, vai indo. Eu estou a ver aqui está. Estas já estão branquinhas e tu pintas depois no. Uh... Pronto, eu depois, quando tenho a árvore de Natal já toda finalizada, o que é que eu faço? Dou-lhe o retoque final. Dou lhe o retoque ah, final, o retoque final uh, se for preciso, dou-lhe um bocadinho mais de tinta uh, nos lados, na frente. Aqui Vai. também é fácil quando nós temos a bancada maior e então uh, trabalhamos à vontade, não é pintamos, Sim. portanto temos ali um patamar para trabalho, aqui agora é só para dar o um exemplo, okay. e basicamente um, construímos a nossa árvore, pintamos e ela fica pronta no fundo para nós pendurarmos a árvore e depois aí Usamos. vem a parte mais mágica que é, é mais, a, decoração. Mais a Pronto, decoração. Esta decoração eu vim buscar aqui toda a loja, tem coisas giríssimas de Natal, e, e, e dei-lhe é tu... dei esta cor um, para prender. Pois é isto bolinhas. Eu não meti base nenhuma, se quiséssemos podíamos fazer uma base de cartão também, a fazer de pé, mas sempre tem que ficar presa. Porque é, eu, eu digo ela pesa, é cartão, mas acaba por Pese. pesar. Então eu usei umas capulazinhas, furei na, na, na parede, meto uma buchazinha pequenina e furei. De forma a quê? De forma a que, quando eu penduro, ela cá dentro, fique, um, ela apoia, apoia na... em vários pontos. Eu faço uns quatro Sim, é pontos. Fazer Sim, é? Melhores, pontos, não é? Um, um bocadinho mais de lado, para ela ficar completamente apoiada. E eu sei que está com segurança portanto, e, e, e fica presa. portanto Isto é uma forma, mas também se a pessoa pode querer noutros espaços, e arranjar outra forma Ou pode, de... pode até sentar nos se quiser. Mas é melhor estar sempre presa, eu acho que é melhor. Ok, um, mais seguro. E depois, então temos a parte de decoração. que essa é uma parte que eu acho que toda a gente... Os pais é... fazem esta parte já, depois as crianças as podem. As crianças, e aqui permite-nos fazer várias decorações, só encaixar dentro da, dos espaços, como eles têm os 8 centímetros, Acabo por, eu aqui quase que não precisei de suspender nada. Uhum. Ah, mas se nós quisermos, eu fiz, podemos dar um agrafo mal dado aqui em cima, fica o agrafo meio aberto e aí metemos mostra, ah, podemos mostra. pendurar, por exemplo, imagina, um, para tu este um pequenino, tem que ser um pequenino. Este é pequenino. Não sei, mostra. Pronto, eu abri este agrafo. Consegues mostrar? pena Vou tentar. Uau. Já saiu. Portanto, eu dou um agrafo. E depois pois vou aqui, abrir. Dá-me dá aí a, a, chave. Exato, a chave. Eu vou abrir um bocadinho com a chave. Pronto, ele fica aqui aberto. E então... Deixa-me ver. Tens que me tirar a etiqueta. Pronto. E então posso fazer isto. Agora, é assim, quando eu, quando eu te digo que deixo 8 cm, já é um bocadinho para evitar isto, porque isto acaba... Ele por. é demais, o meu? Ah, uh, pronto. Ah, okay. Ou seja, ele acaba por ficar preso por um agrafo, é uma forma também, se quisermos pendurar... Vou suspender alguma. Alguma coisa, mas como ele tem esta base, também dá perfeitamente para... Tem as bolinhas e as Isto... peças mais pesadas conseguem assentar Isto só... está, tudo, está tudo, praticamente, só encaixado. É mais fácil também para a pessoa mudar okay. e trocar de um lado para o outro e tentar achar a decoração melhor que achar para, para a sua natal. Eu misturei aqui uh, assim. uma data de coisas diferentes é para dar tipo... uma cor, como ela é base branca. Uh, fui ali à loja, foi só encher o cesto, as coisas são todas bonitas, por isso é fácil de ir buscar. E, e as pronto. luzinhas? As luzinhas. Não estão acesas uh, as luzinhas. Luzinha. não estão acesas, mas eu vou acender. Ah. Pronto. Eu ah, escondi aqui, aqui. Pronto. Ah, agora sim. Tem aqui esta parte das luzes, que não é muito bonito. E eu acendi, eu ah, então vou... Ah, estas tu escondeste as luzes? Escondi as luzes, sim. A luz eu tenho aqui umas para mostrar -vos. pronto É uma caixinha, não é? É. Mostra-me. Temos aqui estas caixinhas de… Pronto, que esta é… é, é tem, temos que pôr um, as, pilhas. as pilhas. A luz eu passei toda por trás e com um bocadinho de fita de, de pintor. pintor, fui… a. Fui, uh, pondo um bocadinho para segurar para elas não ah, caírem. A para colar a plasta, a fita? Colei as próprias das luzes, vou andando, ah. vou circulando e vou colando que é para elas manterem-se um, presas, para não cair. E essas luzinhas de pilhas são espetaculares porque não, não fica o fio pendurado? Não, e não e fica o fio que porque elas têm para... pilhas e tem esta parte que eu escondi aqui, fui escondendo para não ficar à vista e, e pronto, eu acho que fica, é uma ideia gira, dá uma certa luz, sem... Isto num... faz-se o quê? Numa hora, Margarida? Não, numa hora, não. Não, Joana, inglês, não é isso? hora, não. Lá, okay. Numa hora, não, porque eu vou dizer, Joana... O que, o que é que dá mais trabalho? É a cortar, é, cortar? o que dá mais trabalho é cortar. Pronto. O corte. cortar realmente é que é o mais chato e isso convém que seja o pai ou a uma mãe jeitosa a, a cortar porque para alentarmos a trabalhar com a serra, que é sempre aquilo que eu vou dizendo para termos cuidado, acaba por ser um bocado pensativo, mas faz, não há nada faz. que não se faça, não, não é? Okay. Quando uma pessoa quer, faz tudo. E, e pronto, olha, eu achei que é uma opção gira, pode ser para casa, pode ser para o espaço comercial, Exatamente. pode ser para, para imensos sítios, portanto, ah, okay. este é um dos projetos que eu achei que era importante, estes tubos às vezes podem perguntar perguntar onde é que eu vou arranjar, não é? É fácil, há casas que vendem tecidos, uhum. que normalmente os tecidos vêm embrulhados nestes tubos, se as pessoas forem lá pedir eles tão fora, alguns eu usei também do papel de parede, também vêm embrulhados alguns os, papéis. Os rolos de papel não, o de alumínio não dá, é muito fininho? Não, esse é sempre fininho, esse é sempre okay. fininho. Uh, e pronto, e okay. realmente acho que... Uh, Também, se não vão, vão lá à tua oficina, porque tenho até já muito por, uh, para... Por acaso já não tenho muitos, já yeah. só tenho este só. <risos> então, pronto, lá Mas pronto, esta ir para ir para é, mim, é então a tal opção okay. uh, cartão, okay. é a opção cartão, árvore natal cartão, muito bem. E penso eu que. tanto custo zero. O custo aqui é. A o custo aqui, o custo aqui é no fundo, decoração. é decoração, mas a decoração normalmente, ou já tem, ou, ou todos os anos vão comprar uma decoração, ou mais um bocadinho para a sua decoração. Exato. Portanto, é, uma, é algo que também não é assim muito. Não tem custo. Ok. Muito. É reaproveitar simplesmente. Pronto, posso muito pôr bem. aqui? Podes pôr aí, vamos, vamos passar à segunda, antes de vamos... passarmos à segunda, vou só lembrar aos nossos clientes que podem colocar as questões em direto para a Margarida que responder, se, sabe, se quiserem, sim. estão à vontade. Vamos falar então desta maravilhosa, eu vou-me desviar para aqui para se ver bem, esta espetacular árvore da floresta. Também tem luzes, temos que acender. Tem luzes? Tem, e atrás temos luzes. Uh... Eu também meti luz aí, já consegui. É Posso? que Podes. Basta-te um bocado. Com luz é melhor. Ah, Nossa. então pera. Espetacular. Muito bem. Esta ainda é mais simples Esta do que Esta luz uh, tem a opção de estar sempre a cintilar simples ou pode estar ficar. só fixa. Okay. Acho mais engraçado assim, dá mais nas vistas, mais... Uh... Esta aqui, vou falar desta, que é uma árvore oh, natal muito. Hipnotizada olhar para ela, desculpa. É muito engraçada. Esta é muito mais simples ainda. Esta é muito aqui... mais simples, portanto é só aproveitar e ir fui até. À... mata ah, Exatamente, aqui. Olha ir o que eu até trouxe. à, à mata e apanhar tronquinhos. os nossos tronquinhos. Portanto, aqui os troncos, ah, não importa se são direitos ou são tortos, a é apanhar é é troncos e levar para casa. Podem ser maiores, porque o corte é melhor ser feito em casa. Okay. E o que é que nós temos que ter em atenção? É as medidas para aqui, não é? Nós vamos trabalhar, eu comecei aqui com 75 centímetros, depois aqui é 70, depois aqui 65. Ok, depois tirando 5 centímetros? Sim, mais ou menos. E o que é que eu faço? Tenho então aqui a minha árvore de natal, Pronta. Ok. Esta árvore natal é ah. simplesmente é apanhar troncos, levar para casa, fazer as medidas para cortar e mais uma vez, com a isso. serra, cerramos as medidas que nós queremos e preparamos esta parte. Pronto. depois e tu dás alguma... Hum, ela tem aqui algum brilho, desta algum produto? Tem, tem, tem. Eu tenho, podes-me passar essa velatura. Esta é uma velatura hum, que é um tom de madeira que eu usei para quê? Eu usei porque a madeira vem de, de, da floresta, não é? Vem de, de, da floresta uh, e vem com este ar hum, de terra e tudo. Então o que é que é? A velatura acaba, como nós vamos pôr dentro de casa, acaba por dar um, um acabamento. Mas é optativo? Assim fica mais. Uh, assim natural, também fica mais, mais susto, natural, tipo... mas eu acho que uh, ela assim acaba por ganhar, um, realça um bocadinho mais a cor, porque é o, o efeito da velatura é isso. E eu usei esta velatura, podem usar também simplesmente um verniz mate, que não altera, esta altura, um bocadinho a cor natural da madeira, uhum. ou uma cera, portanto é só para hidratar um bocadinho, digamos que. Também para um... proteger. A... Sim, para proteger okay. um bocadinho e para estás a trabalhar. Com a madeira mais limpinha. E também porque uh, evita um bocadinho que, que estas, salte que salte que a casquinha vá, as casquinhas que vá base descascando. Porque eu acho giro manter um bocadinho esta área, este, este ar de, de madeira mesmo com a, com a casquinha. Fica mesmo diferente, porque está mais. É, fica. Porque esse tem cor, não é? É mais amarelinho. Este tem a velatura e este está o tom natural. Mas isto também é uma questão de gosto. Sim, Portanto, claro. Portanto, isto não, não, não impede nada na construção. Portanto, é, acabamos por uh, Muito bem. aqui ter direcionada uh, a nossa árvore natal. Ok. Uh, aqui, como é que nós prendemos isto tudo? Pronto, primeiro, como é que vamos fazer a furação? Okay. Temos que fazer uma furação, que eu vou explicar, ela já está aqui feita, okay. com essa broca que é de 10. 10, portanto é uma broca de 10, em que eu furei, não é? Porquê? Porque isto é importante, esta furação é importante um, porque nós vamos, depois um, juntá-la toda com o fio Concordo. e convém que ele seja com uma broca de 10, porquê? porque depois não, é muito difícil tu passar estás a passar a... o fio, então tem que ter ali, aliás, eu vou Tenho passar o fio passo. duas vezes, está bem? Okay. Que é para ela ficar bem presa de uma forma que só se veja um fio. Portanto, aqui eu dou mais ou menos dois dedos uhum. em cada, a distância. que é para não ficar muito à ponta e vou furando, portanto, todos os pauzinhos dos dois lados, portanto, furo, okay. furo. Tenho aqui uma pergunta, posso interromper? Desculpa. Sim, sim, sim, claro. É da nossa Flippa, Bailão. Ah, olá, Ah, beijinhos, Filipe. Filipe, que saudades. Saudades, por acaso, ontem falámos tudo, Flippa, falámos tudo, saudades. Time, Filipe. Soldades, Filipe, é time, saudades. <risos> uh, a Flippa perguntou se os tubos também se compram na loja. Não, não, Felipe, isto aqui é mesmo é, é reaproveitamento dos materiais que ou estão no lixo ou. É assim. Nós temos é, tubos de. Eu de, já de, dei de a de ideia. Sim. Há quem faça também. Também há tubos, sim, isso é um outro material. Mas uh, repara, uh, normalmente as lojas que vendem tecidos deitam fora. E há aí várias não, no mercado. Assim, várias, quando compras, quando fazes uma impressão, por exemplo, numa, numa gráfica, eles Eles dão, eles, eles, eles deitam isto entregam tudo fora. Um Aliás, se formos ao caixote lixo perto deles, estão sempre tubos destes. Portanto, estás-nos a aconselhar aí aos caixotes? Sim, porque não, se estiverem limpos, porque não, uh, não tem mal nenhum. Mas não, nós não, não temos, solução, nós não temos que... solução de compra de tubos. Para comprar só o PVC. Só o PVC, mas já é outro material. Pronto, já estamos a, não estamos a trabalhar mas, já, já, já é com é cartão. Sim, sim. É, já encarece mais aqui a ideia, Filipe, é um bocadinho aproveitarmos. O que a natureza nos dá, ou que já alguém não vai precisar para mais nada e vai para o lixo. Portanto, Exatamente. Ah, mas pronto. Okay. Ah, contudo, Desculpa, te não faz mal. Aqui a... ah, e um beijinho para a Flipa. Um ah, e entretanto, aqui é importante isto: este furo que eu estava a falar ser largo, Ser largo, porque aí sim vamos ter que passar o fio, este fio que eu tenho. Esta corda? Esta Ui. corda. Pronto, Desculpa. não faz mal. É uma corda de é normal é uma corda de sisal normal. Ai, e o que é que eu faço, bem, Joana? Deve ser daí também. É, mas esse fica Não fora. Pronto, e eu aqui vou explicar, hum, como tu vês, tu só vês ali a frente da árvore hum, a passar um fio, embora depois com toda a decoração tu nem percebas muito sim, bem. Sim, fica tudo... Mas sim, pronto, então o que é que eu faço? Joana, eu vou começar aqui. Então vou. Faz isso para perceber. Tá por bem, favor. eu vou meter aqui o primeiro fio, lá está, ele entra perfeitamente. Isto é que é importante, porque uma vez eu furei muito uh, pouco e. e fio, depois teve que... Ah, teve que ser alinhado. Um Pronto, esta primeira volta eu posso fazer duas vezes. Não, dou Podes logo. Ou não, não, dou logo aqui o um nó. Pois, tudo que for a mais, depois cortas. Ok. Pronto, dou aqui o um nó. Ele está preso, já não sai, e eu corto aqui. Isto depois com a decoração também tu não percebes nada. Sim, mas também Pronto. faz parte da piada é essa. Então, Joana, eu vou, vou virar eu ao contrário, outra? não, vou virar ao contrário ah, para explicar. Como se a árvore de natal fosse para aí, para esse lado. Portanto, ah, é importante também dizer uma coisa, a esta distância, é um bocado aleatória, não é? Se nós quisermos encurtar mais, claro. quanto mais nós dermos de distância, mais espaço temos para a nossa decoração. Porque se nós juntarmos muito, acabamos por... Pronto, uh, convém, não muito, mas isto mais ou menos, para termos aqui espaço para, para a nossa decoração. Os efeitos, ok. Agora uma coisa, nós aqui nesta árvore podemos fazer uma coisa, antes de começarmos a montar, Uh, podemos um, arranjar uma forma, se quisermos, no meio, porque aqui dá para pendurar uh, os nossos efeitos, mas aqui no meio ou temos umas cordas ou pomos uns preguinhos ah, sim, pequenininhos, sim. Uma coisinha mesmo pequenininha, uh, um ou outro, porque se quisermos depois de frente, para termos depois onde... uma basezinha para, para se quisermos pendurar. Pronto. Okay. Então aqui está. Vais-me tirar isto aqui para, aqui, para e aqui, E então vou aqui dar início, Joana. Dá lá Esta início. Esta é parte. Pronto. Esta é a aqui parte mais descida. E depois vai voltar a entrar aqui. É que ele entra duas vezes, por isso é que. Tem que ser largo. Hum? É. Convém pôr os óculos, senão não vejo nada. Tem que ser o outro lado. Esta parte, às vezes, a corda, o que é que acontece? Tem que... a abrir. Pois. Ah... Não está a querer entrar. Ah, dá, dá ah... ah já está. Pronto. Okay. Ora bem, então aqui, partimos aqui Sim. com o nosso trabalho. É assim, fazer um furo maior ainda também não é grave. Não assim se quiserem preencher. fazer um maior também não é grave. Pronto, isto é só para perceberem que o... O fio vai entrar entra sempre na primeira volta. Vem, Joana. Pronto. E quando nós chegarmos aqui, okay. voltamos a dar outra volta. Ou seja, ele entra duas vezes. Ele entra duas vezes e ele prende só com essa volta. Sim, prende completamente. O daqui já não sei. Portanto, ah, okay. Ou seja, esta é a forma, ele fica sempre preso. Okay. Também podia fazer uma coisa que era dar uns nós, seguir dar um nó, Sim, então, seguir dar nisso, um nó, também é giro. Uh, dar um nó aqui e depois dar outro Mas assim, aqui. eu acho mais, uh, Sim, mais eu, eu rápido. A corda, uh, e fica a volta uma do volta tronco. Da, da, do tronco, uma cordazinha, pronto. E aqui, vamos ter que ir cortando sempre. Olha, podemos pôr um bocadinho de fita de pintor na pontinha? Sim, ou não? também pode ser. Pronto, aqui cá vamos nós, outra vez. Isto é super fácil. É Joana. É as Pronto, ela entra assim naturalmente. Agora okay. deixamos sempre os espaços. Não esquecer quando nós damos a volta temos que já orientarmos. Uh, já orientar tenho... ah, quando vais dar a volta já tens que ter. Já tem que ter orientado aqui o espaço e então vem outra vez aqui e ela passa por cima da maioria. Tens aí. que eu ponha. Não. Não, não. Obrigada. Então, mas podemos passar para a última para eu ver como é que dás a volta. Pronto. Tem Isto é feito esta. das duas maneiras. Das duas. Um... Pronto. Ele entra assim. Hein, Joana? Ah, tu que és ideia genial idiota, que eu tive. Pai. Ai, sou tão idiota. Eu mesmo. Tens sempre boas ideias, Joana. É a minha sorte. Ora, pronto. Aqui está. Ok. Basicamente é isto. Até okay. chegar ao topo. Isto é feito com dois fios de, uh, separados, não é? Ah, isso que eu ia perguntar se chegavas ao topo e davas a volta. Não, eu faço um daqui ah, okay. e faço o outro daqui e chego lá em cima é que eu fecho os dois. Fechas um no outro. Pronto, e dou um nó. Ah, OK. E fico com a base para pendurar. Pronto, basicamente, okay. hum, não é mais Mas do que isto passar aqui. E depois, um outro, como qualquer árvore de Natal, é a mesma situação, é a nossa decoração. Temos as luzes que vamos passando, aqui é mais fácil colocar porque as luzes, enrolar. porque vamos enrolando as luzes por ela, na forma que nós quisermos, portanto, pela frente. Estas luzes também são muito fininhas, não... acabam por ser muito discretas, eu acho que dá para passar pela frente e por trás. Aqui passei sempre por trás, só depois para dar é luz. Não... Mas aqui fica giro entrelaçar a luz e depois de termos as luzes ah, na parte da decoração, as luzes é, o, é a principal, é a primeira decoração que vai entrar. É as luzes, okay. porque depois é mais fácil tu um, quando estás a pôr, não teres estar com as luzes à frente, Sim, as, luzes, as luzes já estão todas colocadas. E no... então aí mais uma vez é ir aqui à loja, que isto é tudo aqui do, da loja. E tu pões algumas, até usas o próprio tronco? Eu uso o tronco. É, estas pontas do tronco usei para pôr algumas, alguns efeitos. Outros meti no meio com o preguinho. Ou posso também dar um nozinho, se tiver. Um preguinho. Uh, e pronto, e depois do fim escolhi ali uma estrela e um passarinho que eu tenho ali também giro. Onde é que está o passarinho? Está em cima, João, no pé não. da estrela. Ah. Está a giro o meu ah. passarinho. É mesmo fofinho. E, e pronto, é uma árvore natal. É uma opção também muito engraçada. Pode ficar numa lareira, pode ficar uh, num, yeah, numa uh, parte da casa. Nós não dissemos, eu não disse no início do workshop falhei, mas a, a, a ideia também, quando nós te convidámos, era fazermos árvores de parede. Em vez de ser uma árvore... Normal, tradicional, tradicional de de pé. Árvores que sim. ocupam menos espaço e que possam exatamente, ficar... Exatamente, sim, ficar, isto é uma eu opção... Eu não tenho espaço uma árvore daquelas, por exemplo, pronto, Exato, casa. isto é uma opção de árvore natal diferente, é uma opção de árvore natal em que ocupa menos espaço que a tradicional, que também não deixa de ser bonita. Claro. Mas esta realmente é a árvore natal que, num espaço comercial, numa casa pequena, numa lareira, podemos fazer mais pequena, portanto, no, sim, tudo, fazer também todos estes projetos podem ser mais pequenos, mediante de, a nossa disponibilidade de espaço. Tenho aqui, ah, diz. Ah, tenho aqui uma pergunta da Catarina, que é se podemos pintar os tubos de verde? Claro que sim. Ah, sim Catarina, essa parte da de decoração, eu até tinha dito, Joana, com o tempo, a pessoa pode fazer até coisas mais elaboradas. Pintar um de cada cor. Uh, pintar um de pintar. cada cor, pode até, se tiver paciência, forrar com papel por dentro, cortar tudo à medida. com papel, A bricolagem é um bocadinho isso, é a pessoa depois começar a fazer e ter uma, as suas ideias. Um uh, e fazer outras coisas até que fiquem mais engraçadas, não é? Falar nisso, como tu és assim meio louca e não paras um segundo, eu pedi-te duas árvores de Natal e tu a fizeste. -me. Mais uma de natal e mais uma, eu vou mostrar ainda. Aqui eu no fiz. Tempo. Eu, sabes uh, que eu adoro, eu, esta é sim. a minha área que eu gosto eu imenso, é trabalhar com, uma, com estes materiais. E ainda havia mais coisas que eu não deixei trazer. É, pois, não é? eu, e o Natal é uma coisa que eu acho muito engraçado Porquê, Joana? Porque dá para fazer realmente coisas muito engraçadas. Esta é a minha janela. E então, tu fizeste esta janela. Esta janela que é linda. Que eu não quero estragar. Uh, exato. Podes pôr aqui em cima. E okay. esta janela é feita também, quando fui apanhar aqueles troncos, apanhei troncos a mais, não é? Pois, estou falando troncos e E apanhei estas, estas mais fininhas e acabei por fazer uma janela. Pronto. É, e fiz a decoração. Como é que fazes os... O, portanto, prendes os troncos principais para fazer uh, o... Exatamente, eu fiz os cortes uh, ao tamanho que eu pretendi. A mesma situação, aqui faço um furo, mas mais fininho, uh, para a parafusar. Ah, são mesmo a É parafusado, porquê? Porque lá está, isto não for a parafusado, eu podia fazer uma opção de pôr corda, Concordo. mas não sei se é tão seguro, o parafuso não se vê e para mim é mais confortável a parafusar, é mais rápido também. A okay. parafusei e então uh, estas ramos de e videira. De isto é, uma, é lá ao pé da minha oficina, tem lá uma videira e já estavam secas. Eu aproveitei em tempo, cortei logo e guardei, porque eu sabia que o Natal ia, ia, ia precisar disto. E então entrelacei. E a videira é, é boa porque é mais maleável. É maleável e dá Consegues... um certo volume. E, e depois com o spray de neve que APC. tens aí, dei uns sprays aqui também, até podia ter dado mais. E fiz, mais, e, e, e, e fiz uns efeitos também de, e de Natal, um também aqui. tenho um passarinho também e, e, e pronto, isto também é uma opção gira para uma janela, para um, uma lareira, portanto a questão aqui é só isto também é super fácil, posso Joana? Votes. Pronto, isto dá, acaba por dar um bocadinho de ar de neve, pois é e dá -lhe, se lhe deres mais, portanto acaba por te dar um ar de neve. Este spray também temos aqui à venda. Mostra. Uh, podes mostrar. E esta é a minha Parece janela, carinha. portanto é a janela de Natal. Que já tenho um pedido. Isto já é... tenho um pedido da minha filha Catarina. Exato. Isto também é de cá, estas grinaldas. <risos> estas grinaldas são de cá, são este estas é também este... são, estas, estas apanhei estas. E depois também podemos apanhar coisas na, na floresta e, e ir Sim. acrescentando aqui. Pronto. Muito bem. Esta é, é uma Posso janela tirar. que eu acho muito gira. Podes tirar. E... Também podemos pôr luzes, se quisermos. Eu não coloquei aí, mas também podemos pôr luzes. Portanto, portanto esta já tem dono. Aquela já tem dono, aquela também e ainda já tem dono mais já uma. Tem... Ainda fiz mais uma, Joana. Ainda fiz mais uma. Eu Consegues fiz esta. Virar, eu acho que não se vê bem assim. Eu Consegues posso virar? Posso virar um bocadinho aqui a minha palete. Queres que eu te ajudo? Não. Tá bem. Tá tá tá aqui esta palete que foi Ora bem? Também foi apanhada, não é? Ela por acaso já vinha com este tom vermelhinho, foi uma maravilha, portanto já aproveitei o tom dela. Mas também oh. sempre limpar, tirar os. os uh, as os paletes requerem certo uma, uma certa limpeza, porque são, para já que são madeiras brutas, com pregos, uh, e convém quando estamos a mexer em paletes verificar se os pregos estão todos bem postos. Uhum. Uh, e eu passei uma boa lixa para dar um ar uh, mais, mais macio, mais macio e, e verifiquei que estava tudo bem. Ela, por acaso, já trazia esta pintura, a Joana foi ótima, facilitou-me. Tinha mesmo vermelho de Natal uh, já. E então peguei num pincel uh, três cores ou quatro e foi uma brincadeira. Foi, era... Isto não é nada uh, especial. É, simplesmente... é preciso ter algum jeitinho, não é, não é nada de especial, não, mas é preciso. Não, também, não é assim, é juntar, juntei o verde, um verde escuro, um verde mais claro e no fim dele o castanho. Para o tronco e no fim dele ali um bocado de branco para dar um bocadinho de ar de neve eu até era na altura tinha pensado de aplicar, o spray. <risos> aplicar um bocado o spray mas depois passou-se-me de ideia e aqui também a mesma coisa temos depois hum, aqui é madeira é fácil pormos uns preguinhos ela não só está muito decorada é esta só meti duas ou três coisas só para perceber. mas podemos no nosso jardim também uh, Fazer um presente de, de Natal e fazer uma árvore de Natal com uma palete. Okay. que eu acho que dá um ambiente de rua, não é para dentro de casa, mas. disse é para um ambiente mais industrial, por Sim. exemplo? Sim, é Isso, ou... é o que a pessoa quiser, porque as pessoas podem gostar disto como a sua árvore de Natal, não é? Nós, a árvore de Natal é Isto algo. São tudo que opções. Sim, é são opções das de, pessoas de gosto. decorarem a casa como quiserem. É uma opção engraçada, é só porque é uma palete e, e damos-lhe uma, uma nova vida, Exatamente. pelo menos na altura do Natal. Ok. E pronto, e realmente temos a magia do Natal e temos uns postais muito bonitos também, Joana. -te temos falar. aqui uns postais muito bonitos, que são realizados pelos, uh, pelos alunos, digamos assim, do ateliê da, da Afid Diferença. Sim. sim. São muito fofinhos também. São metal, lindíssimos, sim de... senhora. Muito, muito parabéns a, a, aos meninos que fizeram com muita muita alegria e estão muito muito giros, estão com muito limites. giros, eu acho que uh, acho que temos aqui um cenário bem um o cenário do Natal é sempre um cenário com alguma hum, alegria não é com alguma emoção com alguma magia temos os pequenos pois que, que apreciam muito pois a, a parte das prendinhas. Oh. Uh, o Natal é comigo comidinha. Mas podem começar a apreciar também fazer, fazer uh, algum, Mas é bom realmente exposição. ajudar e as pessoas fazerem em família alguma construção de alguma coisa para o Natal. Não comprar só tudo, ir à loja e comprar tudo. Eu acho que nós podemos comprar algumas coisas, mas também podemos fazer outras, porque eu acho que é, é sempre bom fazer coisas. Dá-nos sempre um, uma alegria okay. olhar e ver que, olha, esta Arte Natal é gira, eu fiz. Um, do que chegar o e comprar mais graça a dizer que nós que fizemos, não? eu acho que sim. Eu, para mim, tem mais graça quando as pessoas fazem qualquer coisa, é sinal de que realmente uh, têm vontade. E é o tempo que passas também com as pessoas, a e fazer. é o tempo que tu partilhas, e, e, e pronto. E, e, é, e é o Natal. No Natal, no fundo, é. É partilha, estar é partilha juntos, não é? É então partilha. este ano é. Este mais ano, mais do que nunca, temos que, uh, dar dentro valor do que é possível, que dar valor sim, de tudo que nós temos, de fazer coisas, de sairmos um bocadinho deste nosso stress nossa, que estamos nossa. a viver. E, e pronto, e, e depois olha, é uma boa mesa e boa comidinha. Exatamente. E não pode faltar boa comidinha. Que sejam realmente com, a, com as pessoas que, que estejam felizes mais próximos. E é bom. Olha Margarida, muito obrigada. Eu não sei se lá em casa tem ainda alguma questão para colocar, se tem, tem um minuto no máximo, enquanto eu faço aqui estes pedidos. Uh, obrigada Margarida. Obrigada é assim, também, eu quero também a... desejar, desculpa, desculpa, já vá, agora, um feliz Natal para toda a família, amigos, clientes, todos um, e que a para a de, tudo passe de bem e, e felizes. Muito e obrigada também, Joana. Obrigada eu, Margarida. Obrigado a todos os que estiveram aí em casa conosco. Uh, já sabem que no próximo dia 5 de dezembro temos o nosso último workshop desta temporada, que vai ser top. Vamos falar sobre a decoração da mesa para a consoada, com duas ex-libris da decoração. Uh, verifiquem no nosso site, tem lá a informação toda, no Facebook. Até lá. Beijinhos, bom, bom Natal e boas árvores de Natal. Partilhem connosco tudo o que fizerem, que nós também gostamos de ver. É, exatamente, obrigada também. Obrigada. Obrigada, obrigada.